Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar tá procurando informações aí do Oculares, né pessoal? Todo com meu pote aqui, tá? Esse aqui é o original, tá pessoal? Comprei tratamento aí de 5 meses, tô acabando o meu último pote, tá? Nesse vídeo eu vou passar aí a minha experiência com o Oculares, tá bom? O Oculares tá ganhando destaque aí nas redes sociais, já vi pessoas famosas, artistas aí fazendo campanha com o Oculares. Mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem clientes aí relatando que não tiveram resultados satisfatórios com o Oculares. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou explicar como funciona, se vai funcionar para todo mundo. Então fica até o final comigo que eu vou passar de detalhes importantes passar um alerta importante também. Deixa eu apresentar, é prazer, meu nome é Diego, tá bom? E pessoal, por que eu resolvi fazer uso de oculares, né? Eu tava passando por problemas na visão, tá pessoal? A sensação de, de vista cansada, visão embaçada, ardência nos olhos, né pessoal? E isso tava, isso atrapalha em nosso dia a dia, nossa saúde e, a, e qualidade de vida, né pessoal? E atrapalha também o meu trabalho, né? Eu, eu trabalho na rua, sou motorista, né pessoal? E tive que, tive que parar de trabalhar também por causa, por causa desses problemas aí. Então fui atrás de alternativas, tá pessoal? para estar tá me ajudando no meu tratamento né da visão. E acabei achando o Oculares, tava ganhando muito destaque, eu dei uma chance pro Oculares. Vou pedir o um site oficial, tá, pessoal? E muito importante, antes que eu esqueça, tá? Eu vou deixar aqui na, aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário, o site oficial do Oculares, tá? Porque devido ao destaque do produto, pessoas aí de má fé estavam criando links falsos, criando sites falsos, fazendo pirataria do produto, vendendo no Mercado Livre, na Shopee. Então, pra você não entrar em sites aleatórios aí, pessoal, o site do fabricante, tá? Que é o único que vende o original, tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário, tá? Mas fica comigo, tá? Que eu vou passar mais detalhes, né, pessoal? Como eu tava falando, né? Tô acabando aí meu último pote, tá? E fiquei surpreso aí com os resultados, tá, pessoal? O produto original, ele realmente funciona. Ele realmente dá resultado, tá, pessoal? Eu consegui reverter meu problema aí, tá? de, de Na visão, né? De vista cansada, vista embaçada, etc. Tá? Eu consegui restaurar aí a minha visão. Já vou, voltei a trabalhar também, tá, pessoal? Então é um produto aí que tá mudando aí, mudou, né? A minha qualidade de vida, a minha saúde, tá, pessoal? Não só comigo, né? Mas com centenas de pessoas aí que estão usando o produto original, tá, pessoal? E o original, ele é um produto totalmente natural, tá, pessoal? De ingredientes naturais. Qualquer pessoa pode estar utilizando, tá? Independente da idade, tá, pessoal? Serve é para todo mundo, tá? Ele não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral. Ele não causa dependência, tá, pessoal? Foi aprovado pela Visa, tá? É totalmente seguro, tá, pessoal? O oculares, ele vai combater aí aquela sensação de vista cansada, vai combater a ardência nos olhos, a visão embaçada, tá, pessoal? Ele vai... Ele combate até, pessoal, a catarata e glaucoma aí, até em casos mais graves, tá, pessoal? para combater a catarata e glaucoma, é recomendado o um kit maior, o um kit grande aí, pessoal, de 5 a 12 meses tá, de uso, tá? Para combater catarata, catarata e glaucoma, né? E pessoal, ele vai combater também, uh, ele, é, ele é indicado, né, para quem tem diabetes e tipo 1 e 2, tá, pessoal, e para quem tem hipertensão, tá? Ele é tem medicado para essas pessoas aí, e hipertensão, diabetes tipo 1 e 2, tá? Vai diminuir a pressão ocular também, vai combater, uh, vai eliminar embaçamento, enfim, vai trazer benefícios aí, é né, de modo geral aí para a saúde dos olhos, tá, pessoal? É um produto que tá de parabéns, tá? E, pessoal, uma coisa importante é o modo de uso. Algumas pessoas erram, misturam com bebida. Já vi até clientes aí misturando com cerveja. Aí fica difícil ter resultado, tá, pessoal? Você deve tomar ele puro, tá? Ele tem gosto suave. Pode colocar puro na boca, tá? Coloque embaixo da língua. Nós temos uma glândula embaixo da língua, pessoal, que ela absorve muito melhor os ingredientes, tá? Então você vai tomar 20 gotinhas por dia, tá? Uh, embaixo da língua, tá, pessoal? E por que tinha clientes que não estavam satisfeitos, tá, pessoal? Como eu falei, tem clientes aí que compraram produto falso em sites aleatórios na internet, tá? Uh, clientes que não usam corretamente, como eu falei, ou tomam as gotinhas de assim já não, esquece de tomar as gotinhas, ou compra só um frasco, tá, pessoal? E você comprar só um pote, não vai ser suficiente para resolver o problema, tá, pessoal? Dependendo do caso, né, se for, se for pra combater para glaucoma e diabetes, é de 5 a 12 meses, tá? E se for outro, outros, problem, outros problemas aí, pessoal, pode ser 5 meses que já pode resolver, tá? É, embaçamento, visão embaçada, ardência, é, pressão ocular, 5 meses é recomendado, tá, pessoal? É quanto maior o kit você pega aí, se garante tratamento completo e garante também desconto no preço, tá, pessoal? O preço é mais em conta também. Então, o, o site do fabricante vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário, tá, pessoal? Pra você comprar aí com segurança o produto original, tá? E, então, espero que tenha ajudado, tá, pessoal? Desculpa aí qualquer coisa, tá? Só um depoimento rápido aí do Oculares, tá? Desejo sucesso aí no seu tratamento, tá? Então, um abraço aí, tá bom. Valeu!